a turn Tank, que é a desenvolvedora do novo Forza Motorsport, revelou mais um vídeo promocional do game. O diferencial da apresentação desse novo vídeo promocional do Forza Motorsport foi só para apresentar novos recursos de acessibilidade para quem tem deficiência visual. O novo Forza Motorsport contará com um sistema exclusivo de assistência de direção para cegos. Basicamente vai ser uma assistência que fornecerá instruções de áudio. Essa assistência ela vai ajudar quem tem baixa visão ou que são completamente cegos. Para quem quem viu o vídeo dá para perceber que quando o jogador chega próximo da curva ele escuta um sinal de áudio indicando que é o momento dele frear. Esse recurso é exclusivo da franquia Xbox e pelo que eu pesquisei os desenvolvedores demoraram dois anos para desenvolver essa nova ferramenta de acessibilidade e eles tiveram também a assessoria do Brandon Collin que é o cara que aparece no vídeo. Pelo que eu pesquisei ele é um veterano jogador cego e ele é consultor e especialista em acessibilidade também. Além disso a gente tem outros recursos também. A equipe trabalhou com opções que vão de filtros de adaptação de cores para os mais diversos tipos de daltonismo e também uma ferramenta de direção com toque, que permite que pessoas portadoras de diversas deficiências motoras possam curtir o game em sua totalidade. Depois desse clipe, foi dito que o Forza Motorsport tem lançamento marcado para esse ano e estará disponível para PC, Xbox Series X e Series S, para quem tem a assinatura da Game Pass e Cloud Gaming, ou seja, você vai poder jogar pela nuvem, quem tem os consoles da geração passada, ou um PC um pouquinho fraquinho, e quem tem a assinatura Game Pass Ultimate, né, que vem com Cloud Gaming, vai ter acesso ao jogo com exclusividade no dia do lançamento, é muito bacana ver que os desenvolvedores do Forza Motorsport está trazendo mais acessibilidade aí a galera que tem deficiência, vai ser muito bom ver esse pessoal correndo com a gente, tem muita galera do Forza Motorsport que tem deficiência, e com essas implementações de novos recursos vai ser melhor ainda, o pessoal vai ficar mais com competitivo ainda, eu acho muito bom isso, mas eu sinceramente achei desnecessário os desenvolvedores lançar esse clipe agora. Dá pra ver que a gameplay tá em processo de desenvolvimento e essas imagens da gameplay pode gerar aquelas guerrinhas de console. Mas deixe aí nos comentários o que, que você achou desses novos recursos de acessibilidade. Hoje eu quero falar sobre o lançamento do novo Forza Motorsport e do Fórmula 1 2023 também. Mas antes, vamos falar sobre um jogo aí que tá chegando, que eu acredito que vai ameaçar o Forza Horizon 5, tá? The Crew Motor Fest. Pra quem acompanha as nossas lives da Twitch, o pessoal direto manda vídeos lá de vazamento do The Crew Motor Fest Que eu acredito que é de propósito esses vazamentos para saber o feedback da galera. E eu sinceramente tô gostando do que eu tô vendo, tá? Lembrando que a gente não pode divulgar essas imagens aqui no YouTube porque a desenvolvedora não permite, tanto é que você não encontra. Mas cara, só de ver as imagens que já foram vazadas, que a gente sempre vê lá na nossa live da Twitch, inclusive a gente viu ontem a customização dos carros, eu percebi que o The Motorfest tem linha de traçado igual o Forza Horizon 5, aquela linha de traçado que fica em cima do carro que eu acho ridícula, tem ela, mas pelo que eu vi tem a opção de você colocar a linha de traçado no solo, e o melhor ainda é que ela vai ter indicação de ponto de frenagem, que não vai te obrigar a treinar no jogo, jogo que você mal conhece para você andar bem no modo competitivo eu achei isso muito bom, dá pra gente perceber que tem muita característica de Forza Horizon 5, eu acredito que a empresa ela tá meio ruim das pernas e ela teve que ir pro lado do time que tá ganhando, que eu acho muito bom, eu sei que muita gente vai criticar falando que é cópia do Forza Horizon 5, pode até ser, mas se pra gente ter uma opção boa de jogo de corrida, ele precisa copiar o Forza, então que que para Pra gente não ter decepções igual o Need for Speed um Unbound, que hoje Poucos jogadores estão jogando. Tanto é que na semana passada foi registrado na Steam 30 jogadores online no Need for Speed One Bald E pelo que eu tô vendo, baseado no suporte da EA, o game foi esquecido, né? Em relação aos carros, eu vi uma quantidade de carro exclusivo, cara, que deixa você de boca aberta, tá? Muito Bugatti, Lamborghini, carros GT de corrida, igual o Forza Horizon 3. Tem pode ser que não consiga bater o Forza Horizon 5, mas vai ser uma excelente opção para quem quiser. Revisar. O game. Vai ser um jogo muito bom baseado nas imagens que eu vi. A movimentação do carro tá suave igual o Forza tem linha de frenagem, muito bacana isso. As opções de carro são boas agora a gente tem que ver depois como é que vai ser o modo online. E quando é que vai lançar logo esse jogo, né? Que a gente não tem a data. Se for lançar próximo do novo Forza Motorsport, vai ser complicado, hein? Mas deixa aí nos comentários quais são suas expectativas sobre o novo The Motorfest. Motor Fest. Você tá torcendo para ele ser um bom jogo? Você acredita que ele vai bater o Forza? Deixa aí nos comentários comentários. Mano, e ontem, durante as nossas lives da Twitch, a gente estava vendo algumas informações onde a Microsoft pode estar indicando a proximidade do lançamento do novo Forza Motorsport, tá? Ou seja, a gente já vai saber a data de lançamento do novo Forza Motorsport finalmente. No ano passado, na última live da Turn 10, o novo Forza Motorsport estava previsto para o lançamento na primavera norte-americana, que vai do mês de março até o mês de maio. Só que os desenvolvedores não conseguiram cumprir essa janela de lançamento, e só deles terem lançado essa nova assistência para deficientes no mês passado, realmente não tinha como lançar o jogo. Diferente do Forza Horizon 5 né, que lançou o jogo aí, cheio de bugs e agora que chegou recursos como anti-lag e controle de largada que nem está funcionando direito. Então, voltando ao Forza Motorsport, ontem o chefe da Team, o Alan Hattman, ele foi ao Twitter ontem para mostrar um Ford GT. No Twitter, ele escreveu Vamos Raio de Sol, acompanhado de uma hashtag Forza. Aí a galera ficou maluca, né? Aí o pessoal ficou falando, ó, oh, Forza Motorsport tá chegando aí. O mais interessante é que a conta da Microsoft compartilhou a imagem que ele tinha publicado e escreveu, quem mais está pronto para o verão? Então eu dei uma pesquisada no Google, coloquei verão Estados Unidos e começa no mês de junho e vai até o mês de agosto. Depois eu coloquei próximo evento da Xbox 2023. Aí eu achei a informação que o Xbox realizará uma conferência de apresentação em 11 de junho de 2023, então pode marcar essa data aí que vai ser a data do anúncio do novo Forza Motorsport. Eu acredito que vai ser o anúncio. Tem jogadores que acreditam que eles vão anunciar e lançar logo no mesmo dia ou no dia seguinte. Eu acredito que não. A gente teve outros jogos que teve um anúncio e no mesmo dia teve o lançamento do jogo, mas eu acredito que o Forza Motorsport é um jogo de potencial muito alto para ser lançado de uma hora para outra. Eu acredito que eles vão aproveitar aqueles Forza Monday do Forza Horizon para apresentar gameplay, botar galera no hype para depois lançar o jogo lá para o mês de setembro cara eu acho que se lançar mês de outubro tá muito longe da data de anúncio né eu acho que é mais interessante lançar em setembro para ter uns dois meses de intervalo ou vai ser tipo Forza Horizon 5 né que foi anunciado se eu não me engano em junho e o lançamento dele foi em novembro mas deixa aí nos comentários que data você acha que vai ser lançado o um novo Forza Motorsport Cara, vamos finalizar falando de um jogo que tá chegando aí pra gente. Depois a gente fala sobre os jogos que estão chegando esse ano pra gente, né? Vai ser um ano de jogo de corrida aí. Prepara o bolso, tá, meu querido? E a gente teve hoje o anúncio do lançamento do novo Fórmula 1 2023, que será lançado dia 16 de junho. Esse novo Fórmula 1 vai contar com a nova física. Eu tive contatos com jogadores privilegiados que poderam jogar antes do lançamento. Eles disseram que a física tá bem melhor, uma física realmente aprimorada. Não tá aquela coisa ridícula de você sair... Sair de traseira do nada, que é uma coisa que não tem nada a ver com a vida real. Tanto é que pilotos como o Enzo Fittipaldi, que conversa comigo, e outros pilotos da vida real também, disseram que esse Fórmula 1, o 2022 até o 2020, o 2020 eu gostei, mas mesmo assim são jogos bastante arisco. Não tem nada a ver com a vida real. Os carros da Fórmula 1 são os carros mais seguros que tem de corrida. Esse novo Fórmula 1 vai vir também com o modo história Breaking Point, o 2.0. A gente teve o 1.0 no Fórmula 1 2021 que eu gostei muito. Eu até estava pensando em trazer a série do Breaking Point do Fórmula 1 2021. Deixe aí nos comentários se você acha interessante, para você já pegar o 2.0, que eu quero fazer também. Só para você ter ideia, o Fórmula 1 2021 é mais caro do que o 2022, por causa desse modo história. No lançamento do novo Fórmula 1 2023, a gente vai ter o circuito do Qatar e de Las Vegas já no lançamento. O 2022 era algum circuito, só que bem depois, se eu não me engano. Eu não foquei no 2022, porque eu achei muito ridículo a física. Esse novo Formula 1 2023 vai continuar com aquele modo de cima, está de você ter uma sala ali que chega os jogadores, você coloca seus troféus, vai montando a sua casinha, vestindo roupinha. Parece que esse modo veio para ficar e se eles estão trazendo esse modo é porque uma boa parte do pessoal está gostando disso. Vai ter o retorno da bandeira vermelha. Ela é acionada quando algum acidente grave acontece ou quando as condições de pista não atingem um nível mínimo de segurança. E nós vamos ter também 35% da distância de corridas sprint, então física aprimorada, modo história breakpoint 2.0, circuito do Catar e Las Vegas, mundo F1 reformulado, F1 Life retorno da bandeira vermelha, corrida sprint, lançamento dia 16 de junho, e aí, o que você acha? você vai comprar? eu acho que eu vou confiar e vou comprar esse jogo, porque eu tive a informação de um jogador que joga sempre o Fórmula 1, tem o um Rangel também do canal Art Games, que ele disse que jogou também, gostou, acho que melhorou muito a física, então baseado na informação desses jogadores aí que eu conheço, eu acredito que eu vou comprar sim, agora se viesse sem a gente saber de nada, eu não ia arriscar novamente não, porque o Fórmula 1 2022 pra mim foi uma decepção mano, então é isso, deixa o like, manda um salve nos comentários se você não é inscrito, já se inscreva tem lista de dicas de Forza Horizon Forza Motorsport pra você na descrição se você quer se livrar do energético não esqueça de adquirir Overclock com esses produtos, o link tá na descrição beleza? Se resolver adquirir, utilize meu cupom que te dá 10% de desconto Até o próximo vídeo